Tem muita, muita parte para quebrar antes de chegar aqui. Você achou algum caracol grande? Aquelas cascas de caracol? Achei um é uma lagosta. Lagosta? O que? Viva? Não. A... Só a casca. Que os, os passarinhos pegaram e comeram. E... Ah, deixaram o resto. Deixou o resto. Vou levar uma pedrinha daqui para poder começar a colecionar, colecionar trechos de cada local, as algas. É, essa água é boa, muito boa. Isso aqui é alga. Para quem não conhece alga marinha, quem nunca viu alga marinha, ó, vocês que nunca viram alga marinha, tá aqui, tá vendo aqui ó, alga marinha. Olha é que lindo. Carga, câmera, não? Oi? Não. Cuidado. Bela alga marinha. Olha o. Caranguejinho. Ela se escondeu. o <risos> uh, Pedrinho é um pequeno escorando a. Ah, Também. tá. É claro que não tá, né, não Pedrinho? Ah, tá, mas como é que ela entrou aí? Vê se ela tá folgada aí. Tá não, Que tá apoiando mesmo. Tá apoiando? Tá e, apo... aqui, e aqui tá na quininha, ó. Aqui. É ali, na quinha. Olha o caranguejinho. Olha, Pedrinho, show de bola. Redondinho. E tanto bater e rebater são essas pedras aí que soltam esse pigmento preto que fica na praia. Aí achei uma puã aqui, ó. Uma unha, uma unha de caranguejo. Sei lá que merda. Acho que é. Cuidado aí, ô. Oh. Caranguejo ali embaixo, ó. Tem o também aí, ó. Ó, o caranguejo vai te dar uma arrepiada, ó. ó. Vai, bobo. Vai pra dentro do buraco. Ah, Acho é. que tem um maior ainda aqui. Hein? Tá escondido lá atrás. Parece que tem é um gigante aí de baixo. Tem lá, cara. Tem uma coisa que é meio molhada ali. Ele tá aqui escondido aqui no cantinho. O clima não tá muito bom pra praia, né? Mas mesmo assim tá, tá quente Tá meio abafado aqui E tá um outro futucando ali Que não pegou o caranguejo Ele não precisa mais não, rapaz Mas tem um maior ainda aqui o bicho quieto aí. Você vai, vai tomar e amarrar. Pô, você vai querer tirar isso aí. Você tá há milhões de anos aí, pra você querer puxar é agora. aqui é, um, é um caranguejo. Tá parecendo mesmo. É, tá se mexendo ali? É. Se mexendo todinho. E é um bicho grande, Ou hein? O baixo. É. Deve ser a mãe daquele ali. Ó, oh, ó, oh, oh. Que que é? Caranguejão ali. Caranguejo? aqui pode. E pisiqueta aí. vai ser muito difícil. Tá encaixando ou fica? Vai deixar mais. aqui agora ver a parte que não tem pedra da praia. Aqui tem muito ainda, mas ali na frente não tem. Vê que é uma região de areias vulcânicas. Né? Olha que linda as areias. Ó, tá vendo? É uma areia grossa. Não é areia, é um monte, um monte de pedrinha. Interessante, ó. Um monte de pedrinha. Ela tá bonita. vai com ela. Legalzinho. Pra a recordação, praia ela reina. vermelha você vê a areia aqui é uma areia de coloração escura se fosse se fosse no Brasil essa coloração escura seria o que? esgoto, né? como tem ali Algumas, algumas lagoas ali em Araruama Que tem essa coloração escura Mas aqui não, isso aqui é de tanto Essas pedrinhas baterem uma na outra E só com esses pigmentos Fica com essa coloração escura Mareia vulcânica Aqui já é Possível tomar banho tranquilamente ó. Tranquilamente Maré firme, ó, não afunda. O mar não está muito bravio. Não tem pedra no fundo. E também não tem tatuí. A água está numa temperatura tranquila, não está gelada, igual geralmente é no Brasil. A água é muito gelada na Praia do Brasil para seca lá. Muito gelada. Aqui tá tranquilinha. Pode ter uma banho de boas. Aí, ó. Aqui dá pra cair. Só não vai muito lá pra baixo, hein? É. Só não vai muito lá pra baixo. Aqui pode, aqui dá para cair. Aqui pode até tirar o chinelo, que aqui é tranquilo. Tem pedra, não tem nada. Não é até gostosa a areia. Olha que delícia! É gostosinho. Ah, Uma ostra, ah, não é uma. Uma ostra mesmo, parece né? Ou uma semente, alguma coisa, não sei. Tá, cheio de troço perto. Não, parece ser uma casca de um caroço de algum, algum troço. Não sei se fosse uma ostra, pessoal. Achar uma ostrazinha aqui, delícia. Uma pérola dentro. É, estamos em Panamá, mas aqui não é o Mar Caribeio. Aqui é o Mar Pacificano, digamos assim, do Pacífico. Poderia dizer que é minha primeira vez no Mar Pacífico? No Mar do Pacífico? Acho que sim. Primeira vez que eu me banho no Mar do Pacífico. Eu sempre tomei banho no Atlântico, no Oceano Pacífico. mas não, né? O oceano. Primeira vez que tomo banho no Oceano Pacífico. Até hoje só tinha experiência com o serra Atlântico. É. Aqui é perigoso, né? Como é que a corrente puxa? Olha Aqui é perigoso pra caramba. Aqui tem uma correntezinha forte que a onda fica tá puxando, mas aí pra baixo deve ter correnteza. O que, que você acha que treinam na praia, os atletas? Porque dá resistência. Pedra verde. Olha. Deve ser do povo aí, cara. Ele é tá nóis. com... Ele descansou tudo. Deve ser daqui é. ele. Ficando brincar de bola. Ó. É. Ah, rapaz, Hã? Ah. foi Nossa, quer brincar, ah. hein, que tu queres? quer brincar de bola, hein, Essa aí ó, ah, quer brincar de bola Mas, oh, bola? Ah. Nossa, deixa. Ele, não tem boca ele é pequenininho, assim. vai, vai furar a bola como? vai lá brincar com ele, pô ah. <risos> ih, vai meter os dentes, vai já é ruim, hein, é meu rapaz, ninguém tasca pra ah, pega que tá conseguindo furar, enfiando os de dentinhos. <risos> Ih, rádio agora. Qual seu nome, Ah Vem cá, olha seu nome. Vira seu nomezinho aqui. Corre, corre com, com isso na mão de mim. O seu nome? Assim. O nome. dele é... O nome do dono é Tony Carlos, o nome dele é Mica. Mica. Um Amiguinha, Mica. Queria botar chinela. Né? Acho que seja desde aí não. Quê? Acho que vocês desde aí não. Tá Desce daqui, que tem identificação, tem tudo. O dono deve estar por aqui. O cachorro gostou da bola. Não som melhor do que o som da natureza? Às vezes a gente fica fazendo, narrando aqui e tal, falando uma coisa, mas não tem som melhor do que o som da natureza. Dá pra fazer um cordãozinho, gostei, ó, um buraquinho tudo, ó. Legal, gostei. Essa que vai. Fazer um cordão com ela. Um buraquinho natural já. Estava procurando aqui uma casca de caracol, né? mas vai ser é difícil. Nossa, tem, tem cobertura aqui? Uma patroa ligando. Duas chamadas perdidas. Vou tirar uma foto de um nativo. Pera aí. Fica aí, fica aí, pô. foi na casinha do vovô, Ah, você tá, mandando, você tá mandando pro Zap aqui, pô? Não sei. Eu mandando pro minha esposa. Isso foi legal. Legal. E aí, o que que tá achando? Sua primeira vez na praia de Panamá? É diferente, né? O cenário é diferente. A parada é bem diferente. Não é o tipo de praia que tá acostumado no Brasil, né? Olha a visão daquele servo. É uma parada diferente, né, meu irmão? Você vê aqui pra poder olhar uma parada que você nunca viu. Já tinha visto isso? Uma, uma praia nunca vulcânica assim? Uma parada muito louca. Já viu? Você é percebeu? Quente. Percebeu como é que a areia lá embaixo é? Não é assim uma areia assim. Lá embaixo é tudo pedrinha. que eu fico... Eu tô, tô, tô, tô encantado. que a água fica... Essa água tá, tá brotando da onde? É, porque tá falando que tem mais água que sai daqui debaixo da terra e Sim. entra lá em água doce. É eu provei. É uma água que infiltra pelo chão. E a água é quente pra caramba. É, tá mais quente que no Brasil. É o mar do Pacífico, né? É um outro tipo de mar. É um mar mais vulcânico. Sem contar que daqui pra cá tem... Tem tem o, o pega, pega Havaí. A na minha casa nova que eu tô comprando aqui em Rapaz, você vai vai dos outros e vai tomar esporre? porra, hein? Tá comprando? Bombeiro, não sei porquê. Bombeiro adora ficar... Trepado nos troços, ó. Patrão, né? Observatório. E aí, dá pra morar tranquilo? Sem estresse? Quintalzinho? O problema é que tem muita areia no quintal. Tem que varrer todo dia, né? imaginar os porcos, botar um pochelanato aqui. Já tem até carro ali, ó. Tem até carrinho pra você dirigir. É, para a presa de carro. É, ó, janelinha Pô, esperta, rapaz. Pode uma tinta, uma E o drone, vai levantar, não? Aqui seria um bom local. Mas tá ventando, não Mal Mas lá embaixo tá maneiro pra levantar o Vamos drone. Vamos deixar outra, outra praia. Vamos, Vamos embora. Praia. Vamos agora pra caçar praia, a, praia. a próxima praia aqui do Panamá. Essa... Praia. Essa é a praia Larrey, não é? O meu tá limpo tá já. Jamais...